Olá pessoal, esse é o quinto vídeo de uma série de 6 da nossa websérie que fala como podemos melhorar a nossa atuação como profissionais de treinamento e desenvolvimento. Olá a todos, eu sou o José Aquino e nesse vídeo nós vamos compartilhar como desenvolver um treinamento omnichannel com o participante no centro e vamos compartilhar a importância da aprendizagem ativa e da visão sistêmica com uma atuação multicanal. Ufa, tudo isso? O que, que é isso? O que acontece é o seguinte, pessoal, falando um pouco mais sério agora. Com as mudanças tecnológicas que a gente vem enfrentando e com as mudanças de comportamento que a sociedade vem enfrentando nos últimos anos, é fundamental que a gente desenvolva soluções de aprendizagem de acordo com a ótica e a jornada do nosso cliente. Como é que é isso? A primeira pergunta que eu quero trazer aqui para a gente refletir um pouco é o seguinte, um treinamento é um trilho ou é uma trilha? E aqui eu não estou falando de trilha de aprendizagem, eu estou falando do treinamento em si, do ato da gente estar tá ali com o nosso participante ministrando alguma coisa. Isso é um trilho ou é uma trilha? Durante muito tempo, treinamento era um trilho. Nós definimos a informação que seria passada, Definíamos o formato que seria utilizado, definíamos a duração dessa atividade, definíamos a periodicidade disso, íamos lá e aplicávamos exatamente aquilo. É o trilho. Hoje em dia, isso mudou. Pensar um treinamento como um trilho não funciona mais. Seu trem vai sair, vai começar a andar no trilho e em meia hora de treinamento um participante vai botar uma pedra no meio do caminho e o trem vai parar. Nós temos que pensar em treinamentos como trilhas. Nós temos um objetivo a ser atingido. Nós temos um, um segmento de informação que nós queremos passar. Nós temos alguns formatos que nós pretendemos trabalhar. Mas nós precisamos estar preparados para fazer desvios, subir obstáculos, descer montanhas durante a nossa jornada do ponto de partida, até o objetivo final. É que nem aquela trilha no meio do mato. A gente programa por onde a gente vai, mas se no meio do caminho tem uma pedra gigante, a gente contorna, a gente escala, o que a gente não pode é parar ali e interromper o processo, interromper o progresso do nosso participante. E por que que isso aconteceu? Por que que deixou de ser trilho e passou a ser trilha? Porque houve uma mudança fundamental nos processos de aprendizagem, que foi a mudança do local de controle. Até algum tempo, o controle estava na mão do facilitador. Nós como treinadores, controlávamos o treinamento e isso mudou radicalmente. Hoje quem controla o treinamento, não vou nem dizer que é o cliente que nos contratou são os participantes daquele evento. Eles assumem o controle. E por que, que isso aconteceu? Porque hoje a informação está muito mais distribuída, os participantes têm acesso a uma série de ferramentas que antes não tinham, eles podem checar ali em tempo real se aquele assunto que está sendo tratado realmente é daquele jeito, eles fazem perguntas e têm muito mais liberdade em fazer questionamentos, do que tinha anteriormente. Eu lembro de treinamentos há 15 anos em que um participante entrava mudo e saía calado. Hoje você vai num treinamento e se não houver questionamento, não houver a participação, não houver discussão, a coisa não vai funcionar. Então o controle mudou de lugar. Ele sai da mão do facilitador e ele vai para a mão do participante. E aí, pessoal, como é que eu vou garantir sucesso do treinamento a atingir os objetivos, chegar lá no ponto de destino, se o controle não é meu. Existem, obviamente, técnicas para lidar com isso. E uma das maneiras mais interessantes de fazer isso é trabalhar o conceito do, da aprendizagem ativa. O que, que é aprendizagem ativa? É a gente colocar o participante no centro de tudo, então ele é o centro de tudo o que vai acontecer, mas eu trabalho com esse participante de forma que ele tenha participação ativa naquilo que acontece. Alguns exemplos de técnicas de aprendizagem ativa são, por exemplo, discussões e debates. Ao invés de falar sobre um tema, ao invés de passar uma informação, eu coloco uma questão para ser analisada. Os participantes passam a olhar para aquela questão que foi colocada e trazer as próprias ideias. O que eles pensam a respeito daquilo? O que um outro participante pensa que pode ser, inclusive, diferente? Discussões, debates. E nós, como treinadores, assumimos um papel de mediadores desse debate. Não somos donos daquela informação. Estimulamos o nosso participante a aprender através da discussão de temas que antes ele talvez nem conhecesse. E isso enriquece o processo. Eu posso trabalhar um outro conceito de aprendizagem ativa, uma outra ferramenta da aprendizagem ativa, é a chamada instrução por pares. O que é um par? O par é um colega do meu participante. Mas de repente eu tenho um colega com um pouco mais de experiência, um pouco mais de conhecimento, e eu chamo esse colega para ele falar sobre aquilo com os pares dele. É muito mais efetivo você aprender com alguém que está no seu cotidiano, que conhece o seu dia a dia, que enfrenta as mesmas dificuldades que você enfrenta, está muito mais aberto a aprender com alguém que tem esse perfil, do que alguém que talvez você encare como uma pessoa que é de fora, que não está inserida no contexto, que talvez não faça parte da cultura. Então eu posso ter pares dos meus treinandos e eles vão ministrar o treinamento junto comigo, trazendo questões com muito mais facilidade, muito mais ênfase do que talvez eu pudesse trazer. Uma outra coisa muito interessante da aprendizagem ativa, e aqui o participante ele começa a visualizar novas possibilidades para a própria carreira dele, para a vida profissional dele, é o que se chama em inglês de Problem Based Learning, aprendizado com base em problema. O que, que é isso? A gente traz problemas do cotidiano dos participantes para a sala. Trazemos problemas específicos deles para o debate. Ou porque nós fizemos um bom diagnóstico e mapeamos muito bem esses problemas, e nós mesmos trazemos isso para a conversa, ou porque nós perguntamos para o nosso público. Quais são os principais desafios enfrentados hoje? Ah, nós temos esse desafio aqui. Legal, pessoal. Vamos, então, discutir como podemos resolver esse desafio, como podemos solucionar esse problema. E a hora que o participante percebe que aquela informação que está sendo trabalhada está ligada diretamente à solução de problemas que ele enfrenta no dia a dia, é óbvio que o engajamento, é óbvio que a participação, é óbvio que o interesse do nosso treinando fica muito maior, nosso participante vai estar tá muito mais disposto a fazer aquilo acontecer. Outra coisa que se trabalha em aprendizagem ativa, a gente chama de atividades maker. Atividades maker é fazer as pessoas construírem algo, seja físico, seja virtual, construírem modelos, construírem processos, construírem recursos. Então elas têm o um problema, elas têm uma discussão e elas agora começam a construir soluções em cima disso. Outra coisa que faz parte da aprendizagem ativa com o cliente no centro, se fala muito disso, gamificação, trabalhar jogos. Mas aqui, pessoal, muito cuidado. Não é qualquer um que senta lá e desenvolve um jogo que faça sentido. Trabalhar a gamificação significa trazer o cotidiano do nosso participante para um jogo, para uma fantasia, para algo que ele consegue visualizar e praticar, interpretar um personagem, simular coisas. Não é simplesmente fazer tarefas dentro de um jogo, é trazer para um cotidiano lúdico Aquilo que é o desafio do dia-a-dia, -dia, aquilo que é duro no dia-a-dia, -dia, aquilo que incomoda no dia-a-dia. -dia. É tornar leve, prático, prazeroso algo que no dia-a-dia -dia talvez não seja. Tem que ter bastante conhecimento para fazer isso. Então, dica, não tentem fazer gamificação de qualquer jeito. Porque como é uma atividade lúdica, ela tem muito impacto. Se ela for bem feita, ela vai ter muito impacto positivo. Se ela não for legal, ela continua tendo muito impacto, só que muito impacto negativo. E uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado hoje é a questão do nosso participante ser omnichannel. O que é omnichannel? Simplesmente a palavra em inglês para uma expressão que existe em português, que é multicanal. Os nossos participantes hoje, eles são multicanal que é uma pessoa multicanal? Ela quer aprender, ela quer ter informação, ela quer ter experiências utilizando vários canais diferentes de comunicação. Ela quer ter o presencial, ela quer ter alguma coisa que ela possa ler, ela quer alguma coisa que ela possa escutar, ela quer um vídeo para assistir, ela quer que esses materiais se complementem, ela quer ter uma experiência mais ampla. Momentos que ela escuta, momentos que ela assiste, momento que ela participa, momento que ela joga, Momento que ela debate, momento que ela reflete. O que, que significa isso, então, para um profissional de treinamento? Nós também precisamos ser multicanais. E o que, que é um treinador multicanal? O nosso cenário mudou, pessoal. Antigamente, lembra do, do trilho? Nós chegávamos lá, definíamos o conteúdo, a informação, o formato e aplicávamos. Não é mais assim porque o controle mudou. Então, nós precisamos dominar com a mesma competência vários canais diferentes de comunicação, vários formatos diferentes de passar informação, vários modos distintos de lidar com esse público. E aí alguns de nós vão ter mais dificuldade com tecnologia, alguns de nós vão ter mais dificuldade em vídeo, e nós agora estamos aqui batendo papo num vídeo, eu não estou falando diretamente com vocês, estou falando para uma câmera. É muito diferente de eu estar numa sala presencial com as pessoas ali interagindo comigo. Precisamos dominar isso. Nós precisamos dominar textos que nós vamos escrever, porque de repente nós vamos querer colocar um material de apoio lá para o nosso treinando. Nós precisamos talvez criar ferramentas para esse treinamento. Recentemente fizemos um treinamento com um grande cliente que precisava trabalhar algumas habilidades de um time de 500 e poucas pessoas, e uma das coisas que nós fizemos no treinamento foi entregar uma ferramenta prática de aplicação no dia a dia. Toda aquela informação, aquele conteúdo, aquele processo que foi trabalhado no treinamento, virou uma ferramenta prática do dia a dia. Nossa, Aquino, então a gente vai ter que começar a desenvolver coisas? Sim. Talvez você não faça isso sozinho, você precisa de uma equipe de apoio, quem é que é bom de ferramenta? Quem é que é bom de software? Quem é que é bom de edição? Simplesmente criar informação, criar um slide padrão, chegar lá, falar de coisas básicas, não vai resolver. Precisamos ser bons de palco, bons de escrita, bons de vídeo, bons de ferramenta. A barra subiu, o nível subiu. Nosso participante é muito mais rico em informação e possibilidades do que ele era há alguns anos. Consequentemente, nós precisamos evoluir. E isso significa, pessoal, que o tempo todo nós temos que olhar para o treinamento como parte de algo maior. E o que, que é esse algo maior? É o contexto do negócio do nosso cliente. Nós precisamos de algo que é clássico no mercado, chamado de visão sistêmica. O que é visão sistêmica? Visão sistêmica é você dar um passo para trás e olhar algo um pouco maior. Ao invés de concentrar só naquele ponto específico, você recua, amplia seu campo de visão e começa a entender o seguinte. Por que esse treinamento é importante para esse cliente? O que esse cliente imagina resolver, imagina ganhar, imagina conquistar com esse treinamento? Por que esse treinamento é importante para os participantes dele? O que, que eles imaginam que podem conquistar com isso? E aí eu tenho que pensar o seguinte, o que eu vou apresentar? Qual a informação que eu vou trazer? Como funciona essa informação no dia a dia? do participante, não no meu? Quais são os exemplos práticos que eu vou trazer para esse treinamento? Eu vou ter que fazer um diagnóstico muito bem feito, entender as dores lá do cotidiano, porque eu preciso trazer agora exemplos e atividades que possam ser aplicadas e replicadas no dia a dia. Como vou aplicar agora o meu treinamento? Vou trabalhar só um presencial? Só através de um, uma chamada de vídeo online, ao vivo? Só através de vídeos gravados? Só através de um material escrito? Vou juntar tudo isso? De que forma? Qual a carga horária para cada uma dessas ferramentas, desses canais? E agora, pessoal, eu queria trazer para vocês, compartilhar com vocês, algo que os nossos clientes nos falam o tempo todo. Que são os motivos pelos quais... Outros treinamentos que eles contrataram não deram certo. Claro que cada cliente tem uma visão um pouco diferente, mas tem alguns pontos, tem três pontos aqui que são fundamentais e que praticamente todos os clientes mencionam. Primeiro, muita teoria, pouca prática. Não vai dar certo, pessoal. Vou repetir pela terceira vez, lembra do trilho? Trilho não funciona mais, é trilha. E para eu fazer a trilha, desviar, subir, descer, escalar, eu tenho que ter prática. Meu participante ele tem que vivenciar aquilo. A teoria, afinal de contas, está lá na internet, ele pode pesquisar. Então, quanto mais prática no treinamento, melhor vai ser o resultado. Só que não adianta fazer prática padrão, tem que fazer prática associada ao dia a dia de cada participante. Segundo motivo que os nossos clientes mencionam e isso me dói, me dói fundo na alma, porque está relacionado com a nossa categoria profissional, pessoal. O segundo motivo que os nossos clientes trazem para um treinamento não ter dado certo é o despreparo do facilitador. Ou seja, é a nossa incompetência. É quando a gente vai lá e não consegue fazer a coisa acontecer. E aqui eu queria trazer um alerta. Nós falamos aqui de aprendizagem ativa. Discussões, debates, instrução para pares, etc. Muito cuidado com uma coisa chamada pseudo-teaching, pseudo-ensinamento. É aquela história da aula show. Pessoal, você chegar lá na frente do participante, cantar, dançar, contar piada, fazer todo mundo rir, se engajar naquela, naquele momento, isso é muito legal. O participante vai sair dali dizendo, nossa, foi muito bacana. Mas isso não é aprendizagem ativa. Isso não garante a sustentabilidade daquilo que você está fazendo. Você simplesmente cria um momento bacana, mas não garante que o participante vai realmente mudar o resultado dele, atingir novos patamares, que é o grande objetivo de um treinamento, transformar as pessoas para um outro nível. Então, cuidado. Eu deixar o controle para o participante, colocá-lo no centro e criar cenários para que ele tenha uma aprendizagem ativa, é muito mais do que eu fazer um show lá na frente e o nosso cliente está dizendo isso para nós. O cara veio aqui, o treinador veio aqui, ele foi bacana, ele foi legal, ele tocou violão, ele cantou, ele fez a gente dançar, bater palma, a gente relaxou, foi muito legal e aí? Então foi legal, mas não garantiu sustentabilidade. E o último item que eu queria trabalhar aqui rapidamente para a gente dar como dica, porque os nossos participantes falam para nós, é o formato inadequado. É não conseguir fazer essa dosagem do que, que vai ser ao vivo, o que, que vai ser um pré work o que, que vai ser uma ferramenta que eles vão usar. Dosar esses formatos de acordo com o perfil do público vai fazer toda a diferença. Então, pessoal, aprendizagem ativa com o cliente no centro, nos transformarmos em facilitadores multicanal e cuidar para ter práticas adequadas, não ficar só dando show e trabalhar os formatos que sejam adequados para cada público que a gente atende. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês.